Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva e essa é a nossa aula de como destravar o seu dedirado. Vou passar aqui dois exercícios aqui para vocês, tá? Para começar a trabalhar a sua mente para você tirar essa trava, beleza? É, vou usar aqui um pouco de acorde, claro, né? Não vai ter como fazer isso apenas com quatro acordes, tá? E aí a gente vai aqui criar um exercício em cima disso, eu tenho certeza que você vai conseguir executar esse exercício e vai conseguir ter um bom resultado, ok? Vamos lá? O exercício vai ser em cima dos acordes de Dó maior Sol com Si Lá menor Sol com Sexta tá? Fá Dó com Mi Ré menor. E vai ter aqui um Sol com quarta. E um Sol. Beleza? Vamos repetir. Dó. Vou segurar aqui para você ver. Sol com Si. Lá menor. Aí vai vir aqui um Sol com sexta. Beleza? Depois vai vir Fá. dó com baixo em mi ou dó com mi. ré menor e por último, sol com quarta, né? Sol sus4 e sol, tá? Como que a gente vai trabalhar então? Eu vou fazer aqui uma vez o exercício, tá? E depois eu vou explicar para vocês. Devagar, né, para você visualizar. Vamos pegar ele com calma, então? Vamos lá. No Dó, você vai entrar aqui, com as duas mãos exatamente iguais, tá? Você vai fazer, ó. Beleza? Mais uma vez. Mais uma vez, bem mais devagar, ó. Sol com si aqui, ó, mais uma vez, ó, ok, junta nos dois, beleza, vamos voltar ao dó aqui. Sol com o si aqui, beleza. O lá menor aqui, ó, de novo, ó, mais uma vez. Vamos tocar tudo junto. Ok. O próximo é só o sexta. Só sexta Beleza fá Agora vai vir aqui um dó com mi devagar ó ré menor. E depois, Sol com quarta. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Lembrando que esse dedilhado está em seis por oito, tá? Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos contar, ó. Um, dois. para o outro um dois três quatro cinco seis tá lá menor um dois três quatro cinco seis mixe é só com sexta um dois três quatro cinco seis tá Fá, Dó com Mi, um, dois, três, quatro, cinco, seis, Ré, menor, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e agora Sol com quarta, um, dois, três, quatro,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 A ideia em 4x4 que eu vou passar para vocês é aqui ó Como que vai ser essa ideia? A gente vai começar aqui com nota de passagem, tá, ó? Pra entrar no acorde, tá? Então, isso aqui são notas de passagem, ó. Entro no acorde, ó. Tá vendo? É um Dó, tá, ó? É que eu tirei a quinta daqui, ó. Fazer devagar, ó tá para vocês, tá? Vamos devagarzinho, ó. Contando, ó. Um, e, dois, e, três e quatro e. Tá vendo? Tá vendo? Que esse sol aqui ele entra meio que no contra, ó. Vamos lá, ó. Um, e. Quatro E. Beleza? Entra aqui ó. E, E, dois e três e quatro e. e o lá menor, você viu? Ó. E, e. Quarta um, e dois e três e quatro e um e, e dois e três e quatro e. Beleza, vou fazer devagar, tá? Ó. Cai no dó. Cai no um sol com si e dois e três e quatro. E aí, aqui vai fazer ó devagar ó. cai no sol com sexta e 2 e, e três e quatro e para cair no fá ó. de novo para tá bom e 2 e três e quatro e. Beleza? Cai no dó com mi e dois e três e quatro e cai no ré menor um e dois e três e quatro e depois sol com quarta três e é, não contei essa né? bem devagar isso, tá? Esse assunto de notas de passagem eu trabalho bem dentro do curso, né? Você vai me perguntar, William, qual é a lógica das notas de passagem? São notas da escala, tá? Então, eu tô sempre pegando aqui, ó, tônica, tá? Segunda e terça, né? Segunda é a nona, tá? Então, ó, sempre dentro do acorde, tá? Ó, tá vendo? Então, ó, sempre pegando a nona como nota de passagem, ou segunda, né? O que acontece se eu precisar tocar em outro tom? Vai normal, vamos pegar em Mi, ó. que é a sacada, eu tendo em mente que as notas de passagem são as nonas, tá vendo, ó, viu, beleza, fica fácil de eu transpor, tá bom, então, treine, transpõe esse exercício para outras tonalidades, Tente aplicar nas músicas que você toca, ok? E aí a gente vai se falando aí, tá bom? Em outros materiais e também lá dentro do curso, se você vir a ser o meu aluno, tá bom? Agradeça aí a paciência e a confiança em seguir o canal e também adquirir os meus materiais, tá bom? Um abraço e tchau!